Fala gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, Diego Rodrigues Olha só meus queridos, hoje eu estou aqui em Porto Alegre Esse aqui é o Zafre da Getúlio Vargas, Para quem não conhece, tá? Aqui na frente tem um prédio que foi tombado, um prédio histórico Onde tem café, tem lancheria, tem várias coisas aqui E eu comecei o vídeo aqui para te dizer que você pode vir Olhar essa sala, comprar ela, se quiser também, claro, uma barbada apenas R$ e por mês direto com o proprietário você pode estar usando o estacionamento aqui tá do supermercado tá bom gente vamos conhecer então mais sobre essa a a localização você já sabe é bem pertinho aqui do do praia de belas Dá 10 minutos de a pé e eu quero te mostrar então essa oportunidade de negócio tá bom gente detalhe tá uh, com o aumento do home office por causa da pandemia o que, que aconteceu? Uh, algumas salas entraram à venda, o pessoal viu, né? Então, significa, não que baixou os preços, tem bastante barbada, confesso. Significa que é hora de você investir em imóvel comercial. Essa aqui, então, é a Avenida Getúlio Vargas, para quem não conhece. É uma das avenidas principais, bem conhecidas aqui de Porto Alegre, que liga aqui, então... A, a zona sul com o centro. Esse aí é o prédio que a gente vai ver. O nome do prédio é Montreal. Tá bom, gente? Vamos lá conhecer então. Então, gente, acessando aqui o prédio, ó. Olha só, ele tem, uh, a sala não tem garagem, tá? Mas tem um box aqui, tá, gente, que é para você vir descarregar, trazer um cliente de você, alguma coisa assim. Você tem 15 minutos para entrar aqui dentro, tá bom? E por isso que eu comecei o vídeo, tem mais o Zafari aqui atrás, tá bom? Uh, olha só o detalhe, nós temos uma portaria aqui de segunda a sábado, das 8 até as 10 da noite Mais o zelador, eu vou te mostrar ali onde é que é o, a garagem que você pode estar tá usando ela aqui Vamos lá Temos dois elevadores aqui também, tá? Uh, é um prédio que não tem muita sala, tá gente? Eu vou confirmar, mas... E deve ter aqui umas 20 salas no máximo. Ah, olha só, então você vai entrar por ali, pela Getúlio Vargas, vai acessar ali e vai parar nesse box aqui onde tem um X, ó. Carga e descarga, 15 minutos. Bom, isso aqui é muito interessante e essencial também, né, para um prédio comercial, né? Então você está estacionando aqui, beleza? Vamos lá conhecer então a sala que pode ser sua. Gente, é uma barbada, gente. 2.500 por mês, 120 de entrada, direto com o proprietário. Não tem outra condição igual essa em Porto Alegre. Vamos lá conhecer? Então, gente, acabando de entrar aqui na sala, que pode ser sua, tá? Aqui já tem móveis, tá? Alguns móveis já. Vai ser vendida, como você vai ver, mobiliada. Aqui, então, é um balcão de espera, né? Uma recepção, já com armários, com vitro ali também. Aqui mais armários aqui também, gente. Só vou encostar a porta aqui. Uh, aqui à minha esquerda, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui é uma cozinha, tá, gente? Ó, cozinha. E também a gente tem o banheiro aqui do lado, ó. eu mostrar pra vocês. Ó, deixa eu só... Aqui, ó. aqui é a pia e o vaso aqui do lado, tá? O banheirinho pra quebrar o galho, tá, gente? Não é pra ficar muito tempo aí, para pra trabalhar. <risos> Olha só, vem comigo aqui. Aqui à minha esquerda, ó, a gente tem mais uma sala aqui. Pode ser fechada essas portas, pode ser uma sala de espera, alguma coisa assim, né? Também, lembrando que vai ser vendida como tá. Ela é toda rebaixada em gesso. Tem as venezianas já certinho para baixar ali para defender um pouco do sol. Aqui é a sala de produção. Aqui tem bastante espaço para você trabalhar aí com a parte de informática cabe chover um dois três quatro cinco seis sete oito nove computadores aqui nessa parte aqui a tá, gente bastante armário e também ó, você pode estar tá usufruindo vai ser vendida com tudo que você está vendo aqui inclusive já foi mandado fazer uma limpeza uma faxina tá cheirosinha para você vir e usar seu mais novo imóvel para você ganhar dinheiro quem sabe né? Aí ó, aí está, então mais um móvel aqui Deixa eu falar para você, tá? Eu vou deixar aqui embaixo Mas eu tenho informação, mas não tenho certeza Mas o condomínio é R$ 650,00 E o IPTU é R$ 700,00 por ano, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo certinho, confirmado, tá? Então aqui mais uh, móveis Aqui a gente pode ver, então, o café, o Zafra ali atrás Lá naqueles prédios grandes lá, gente, ó Lá, vocês estão vendo? Do lado é o Praia de Belas A gente tá a 4, 5 4 do Praia de Belas 12 minutos de a pé Se você for rápido é 9, for correndo é 7 <risos> ai, ai. Ah, E de carro é 5 minutinhos Olha só, aqui então é uma outra sala A sala, vamos dizer assim, do, do diretor ó, opa. Acabei abrindo aqui Uh, então, muito espaço Lembrando que ela é uma sala de 77 metros privativa É uma sala grande tá? E se você quiser tirar todos esses móveis Abrir tudo aqui, cara, fica uma sala gigantesca Muito grande Ali temos outra sala, também com porta aqui, ó, Ela tem acesso por aqui, por essa sala aqui Pode se fechar, ficar também mais privativo aqui e também tem acesso por essa porta aqui, gente, ó Que dá acesso à parte da produção aqui, ó Um vidro espelhado Você, meu patrão, que gosta de ver os seus funcionários trabalhando Mas eles não têm enxergo, aí tá a tua sala Apenas 2.500 por mês direto com o proprietário 60 vezes de 2.500 por mês Ó, aqui é a sala de produção Direto com o proprietário Vamos recapitular, vamos lá 120 mil de entrada 60 vezes de 2.500 E 5 reforços anuais De 22 mil você compra Essa sala Inclusive a entrada pode ser um automóvel Sabia? Olha a vista que a gente tem aqui para Getúlio A Ipiranga é logo ali na frente pra você saber Aqui a gente tem acesso então A zona sul de Porto Alegre Zona sul de Porto Alegre Está para lá o Zafari está aqui eu usaria toda, toda a vida o estacionamento aqui do Zafre, né? Vinha de manhã cedo, comprei aquele pãozinho quente, já vem trabalhar, já traz o café pra galera e bora ganhar dinheiro. Então tá aí, meus caros, essa sala tá disponível para venda. Uma oportunidade única, uma barbada, R$ por mês. Diego, o que que precisa para comprar essa sala? Meu caro, deixa eu te explicar. Você precisa de dinheiro. Tô <risos> brincando, gente. Olha só. Você precisa de 120 mil, 2.500 por mês, não precisa comprovar renda. Óbvio, é claro, claríssimo, que é feita uma pesquisa no seu CPF, tá bom, gente? Se você gostou, quer vir ver, chama aí, nós queremos te mostrar ela. A chave tá aqui embaixo, é só vir olhar e tomar posse da sua sala, meu cara. Tá bom? Você ganha muito dinheiro aí. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, meus queridos. Deus abençoe você.